salve salve rapaziada beleza são mobile music. e aqui no vídeo de hoje vim trazer um dos melhores aplicativos aí barra softwares é porque é aplicativo para celular né e, e software para computador é de edição de vídeo aí é, então vamos lá. Meu, o programa aí é o CapCut, tem ele para celular e é muito bom, né? Um dos melhores gratuitos, todo mundo já sabe disso. Né? E agora também tem para computador, então vamos lá. É, o link de download está aí na descrição. É, então vamos abrir aqui o programa. Eu tava fazendo teste aqui, então nem vou abrir o projeto, porque é só um teste. É, se Deus, o de vocês estiver em inglês, é, vem aqui nessa engrenagem aqui, configurações ou settings em inglês. Clica aqui na primeira opção e vai na última abinha aqui. E Pesquisa e procura aí português ou portuguese é, e clicando na última opção para mim tá português, então deve ter para vocês também. É, desempenho, é, clica aí nas marcar as duas opções aqui se estiver desativada. É essa daqui, ó, salvar em, aí vocês escolhem a parte que onde é que vocês querem salvar. É, e vocês podem clicar aqui, ó, excluir cachê automaticamente, excluir depois de 30 dias, ou tantos, menos, menos ou mais dias. Aí vocês podem excluir, tipo, cachê, ele ocupa muito espaço, então, eu recomendo ativar isso daqui, se você tiver pouco espaço, beleza? É, no meu caso, eu tenho muito espaço, então, nem vou excluir. É, depois, vocês clicam aqui, ó, comece a criar. Aí essa daqui é a interface do programa, aqui tem onde vai ficar os arquivos. Para importar aqui para timeline, aqui os áudios, se não me engano, são todos do tipo aula que vim. É todas as músicas, eu acho que são tudo gratuito. Eu não sei dizer se é tudo gratuito. Pode usar no YouTube. É tem efeitos também de aplauso, vitória, reclamar por um gol, um uau. Wow. Tem um bocado de efeitos aí, ó. Transição também. É, aqui ó, transição. Não sei se pode só usar no TikTok ou no YouTube também. Eu não sei se dá direitos ao mas evite se for, se for usar no YouTube, beleza? É, texto. Tem o um, tem um texto aqui, padrão. É, tem os efeitos aí, tudinho. A mesma coisa do celular. A única coisa diferença é que muda a interface mesmo. O modelo de texto também aí. Mesma coisa do celular. As legendas automáticas. Antigamente, há poucos meses, tipo, acho que um mês atrás, só tinha inglês. Agora também tem português e brasil, então fica a legenda automática. Aí vocês exportam aí o vídeo, importa quer dizer, e depois vem aqui em legendas automáticas, seleciona português e clica em criar. Aí vai criar o vídeo automaticamente, com as legendas. Vamos fazer um teste aqui, eu vou fazer um teste aqui e já volto, beleza? Beleza, eu fiz uma gravação aqui. Vamos ver aqui se vai criar as legendas automáticas. Texto. Legendas automáticas. Criar. Vou fazer aqui o teste se vai criar. Pronto. Acho que criou. Testando. Ah, no meu caso o volume aqui tá baixo. Então, vamos lá ver. Aqui. Aumenta aqui a tela. Cadê? Cadê? testando, testando, alô, testando, estou fazendo legendas automática viu? Criou? Tudo certinho, bonitinho. É, se vocês quiserem editar o texto, vocês clicam aqui no texto, né? E aqui vocês podem é, editar a fonte, ó. No meu caso, tem o meu computador tem muita fonte, e no programa também tem um bocado de fonte. É muita fonte, minha nossa. Então é isso aí, vocês, se vocês quiserem editar, é só cortar isso daqui e editando do jeito que vocês quiserem. Então, as aqui as legendas automáticas. Também tem os stickers, é, tem tudo do celular também. É, efeitos, todos os mesmos do celular, tipo de transição. A mesma coisa do celular, só que a única diferença é que é no computador. Então não tem muito segredo o que é que tem em um e o que tem no outro. É tudo a mesma coisa. A única coisa que muda é computador e celular e a interface. Só isso. Então a mesma coisa. Filtros também. Ajuste. Também. Pode colocar loot. E é isso aí. Acho que não tem muito segredo aqui nesse vídeo não, né? Ah, vamos fazer aqui um teste. Eu tô curioso. Eu também não sei se tem que é o texto para voz, né? Uh, onde era mesmo? Aqui. Clicando aqui no texto, né? Aí vocês vão lá em conversão de texto em fala. Ah, tem voz, tem voz. Não tem aquela do famosa não, né? Testando, testando, alô, testando. Testando, testando, alô, testando.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 testando testando é, isso daí, eu acho que não tem muita coisa mais para falar não né é, provavelmente vocês todos conhecem o aplicativo de celular então não vai ter tanto segredo aqui no aplicativo de computador então é isso aí espero ter ajudado vocês é, se tiver ajudado vocês deixa um like aí para fortalecer o canal se inscreve no canal para também dar um ajudinho né E é isso aí muito obrigado por assistir falou